Tem que repensar, né, não só o movimento de esquerda, mas repensar as conquistas que nós tivemos e o que nós temos ainda que trabalhar e tirar como bandeira. Né, a mulher negra, a jovem negra, né, a jovem de comunidade, ela conquistou um espaço, mas a, a, o movimento conservador está sendo tão intenso no nosso país que a gente precisa estar tá junto para poder levar de novo a bandeira da igualdade, do respeito e da igualdade de gênero, né, nós respeitando as essas diferenças. A mulher é diferente do homem, mas isso não significa que a gente tenha que sofrer humilhação, desmoralização, assédio sexual, assédio moral, só por sermos mulher. A gente estuda, a gente trabalha, a gente continua ganhando menos. Nós mulheres continuamos é, é, brigando por conquistas que já deveriam estar sendo implementadas no nosso país. E hoje essa solidariedade, né, independente de ser a presidente Dilma, independente de ser é, é, é, uma presidente, a Dilma hoje representa e simboliza uma luta que é de toda mulher trabalhadora, seja ela lá no espaço de poder em Brasília, seja ela no parlamento, seja ela vereadora, seja ela trabalhadora, seja ela mãe, dona de casa, empregada doméstica, estudante, a mulher hoje tem, é, diante do que nós vimos na mídia na tentativa de ridicularizar uma presidente que é uma autoridade, tem a obrigação hoje da gente repensar as nossas lutas e fazer com que a nossa sociedade rediscuta o preconceito. Precisamos é, acabar com a violência de tantas mulheres hoje que sofrem, não só emotivamente, psicologicamente, a violência do homem que está dentro da sua casa ou no seu trabalho, mas que sofrem também a violência física. Né? E são muitas mulheres é, sendo assassinadas brutalmente no nosso país por conta desse tipo de pensamento machista. Então, quero fazer um apelo aqui para que as pessoas tenham a sensibilidade de entender que se fosse um presidente homem ou quando um homem está no espaço do poder, a ele a tudo é permitido. A tudo é permitido, né? Porque ele já faz parte de um mundo público, mas a mulher não. Então, nós mulheres precisamos ser respeitadas. A presidente Dilma merece respeito, não só como autoridade, mas como avó, como mãe, como mulher, como trabalhadora. E aí, fica aqui esse ato lindíssimo em que as mulheres estão começando a se reunir para contestar esse tipo de, de comportamento que hoje a mídia propaga, ensinando aos nossos filhos um tipo de preconceito que não cabe mais no século XXI no nosso país. Então, mulheres na luta, as mulheres são, re, são é, símbolo de resistência como mãe, como avó e como trabalhadoras. Vamos é, trabalhar juntos para evitar que esse golpe aconteça, não por ser uma presidente mulher, mas por ser uma guerreira que chegou onde chegou graças à união de muitas mulheres aqui no Brasil.